Vamos lá, pessoal. Agora eu estou aqui com o Marcos, o Tosta, com a aula de Cinema 4D. Fala aí, mer... Tudo bom, Marcos? Tudo bem. Então a gente vai estar tá vendo aqui um pouco da necessidade do mercado de... para direção de arte, para as campanhas, para a publicidade, né? Inclusive você me pediu para fazer uma peça, por exemplo, de ter um... 15% por cento e alguma informação que normalmente Isso. é usada para alguma campanha né Exatamente. então vamos lá aqui no programa é só para passar aí um pouco do básico né a gente tem algumas ferramentas aqui de movimento dos objetos aqui o xyz aqui a área de setagem de render aqui é, opa, clicando a eu cliquei uma vez e já caiu um cubo. Então clicando aqui no cantinho ele aparece as primitivas. E dentro dessas primitivas que a gente na maioria das vezes começa a fazer alguma coisa no 3D. Vou voltar aqui como dizer. Aqui existem alguma, alguns vetores prontos, né, que também faz parte da construção de 3D. Essas ferramentas usadas com essas outras aqui que vão formando vários objetos. Então lembrando que nos, no programa de 3D a gente tem tanto a malha aqui que a gente fala a primitiva, com várias alterações rápidas e também a malha para editagem mais complexa né? que aí é um pouco mais demorado, mas com o tempo a gente vai vendo um outro exercício aí. nesse exato momento a gente vai fazer um, um exercício com texto então a gente tem aqui a ferramenta de texto vou jogar aqui os, os 15% Tá? E também vou mostrar como que é feito no Photoshop. Então eu vou estar aqui no, no Photoshop, estou com ele aberto, vou criar um arquivo novo. E colocar aqui, parece que você, a gente tinha um, uma referência que você mostrou de 15. Isso, exatamente. Né? Deixa eu pôr aqui 15. Depois tinha o porcentagem do lado e tinha mais alguma coisa. É, logo ali. abaixo era off. Off, tá joia Então eu vou pôr aqui. E abaixo o OFF, pronto, então vamos diminuir um pouquinho aqui, diminuir um pouco esses dois lá na altura do, do 15, pronto, vamos editar o 15 aqui para ficar mais perto um pouco uma fonte da, uma letra da outra. Pronto, então no, no Photoshop a gente pode exportar também o, ele em texto. Então eu tenho aqui ó, o off, então eu posso vir aqui em Layer, Converte, Create Work Path. E aí ele vai criar aqui na paleta de path, vou já salvar aqui ó, off. Com o botão direito também tem o, menu, o botão Ctrl né o botão direito do mouse também tem aqui ó, o Create Work Path. então esse aqui vamos salvar também porcentagem e agora vamos pro número 15 Ctrl click aqui, convertir, Create Work Path. pronto então isso aqui poderia ser um logo, poderia ser um texto maior, poderia ser qualquer objeto até mesmo dentro do Illustrator, aí aqui Edit é Aqui o export tá no file, export path illustrator. Então vou jogar ele numa pasta aqui. Criar aqui um teste C4D 15%. Opa, 15%. Aqui. Então vamos lá. Esse aqui é o 15%. A mesma coisa, vou exportar ele aqui também. Fire, é. é export, PF, que... pode perguntar, Marcos. Qual o motivo, escola da, da gente exportar separado e não junto? É a vantagem de ir lá você editar, é, porque assim, se essa. Se essa esse texto aqui, ele é grande, na borda lá, vai ter uma certa grossura. No caps, né? É, no caps. Então, ah, ok. na, na bordinha, né? Então, essa bordinha, estando separado, a edição dele fica mais fácil, né? É melhor separar, é, dar o efeito de caps separado. Isso, por causa tá. do próprio formato da, da do, letra. Do tamanho dela, né? Ah, ok. E o off. Pronto. E agora aqui no programa... A gente poderia estar, tá, como eu escrevi aqui aquela hora, jogando aqui dentro da exportação, né? Aqui ó. E deixa eu atender aqui Alô, fala. Eu tô em reunião aqui dando aula. Né? Bom, vamos jantar depois. Então vamos lá. Ah, caiu aqui ó, por essa ferramenta por padrão ela tem a opção aqui de profundidade ó, tá? então eu poderia estar tá aqui e mudar facilmente para qualquer outro número Não é nada. Uhum. Aqui. Ó. e vou jogar agora o estou dando como dizer aqui para voltar então lembrando que no cinema ó, essa opção aqui ela é preview ó. Clicou, apagou mas ele faz o render, então se eu clicar aqui, ele ainda okay. mostra o render. E eu de baixo, ele desabilita o render. E, olha lá, eu estou vendo que agora eu liguei o de cima. Só que ele não renderiza. E ele... qual, qual o motivo de, de, desse botão é, fazer isso, na escola, antes ele, o ele facilita muito quando você tem uma cena com vários objetos e de repente você não quer visualizar o de trás ou quer visualizar, ou quer apagar o da frente então, ah, sabe, você já vai direto uhum. naquele lá ou você quer fazer só o render do fundo então você trabalha com essas opções de preview uhum. ou de render uhum. né? então tem é, a, a grande vantagem é essa okay. você pode clicar aqui também que já desabilita tudo, desabilita o uso da ferramenta então vamos lá, então vou desligar esse aqui por enquanto e vou trazer aquele path que eu exportei lá Desktop, né? Vamos pôr aqui por data. Aqui, ó. Então vou puxar o off. Lembrando que nessa opção eu tenho, posso conectar aqui, ó, ou deixar ele totalmente separado, tá? Uhum. Então ele vai... É, que o, ó, aqui, ó, tá vendo que ele veio separado? Ele poderia vir sim. tudo junto. Conforme sim, aquela sim. opção lá. Então veio o off, a porcentagem. Ele sempre vai cair fora do o 15 agora, né? Ele não cai no centro, ó. Então eu vou clicar. Clicar e arrastar. No Photoshop é Command-G, ele cria uma pastinha. Okay. Aqui no cinema é Option-G, ele faz uma pastinha. E nessa opção aqui embaixo, ó, tem as opções de, de zerar. Então é bem mais fácil a gente sempre trabalhar com o nosso objeto no centro. Uhum, sim. Então ele caiu aqui, ó. 15, off. Então eu posso agora, ó jogar ele aqui na na extrusão Deixa eu juntar aqui o, o path também ó, connect e delete aí ele fez um só ó lá. como você abriu esse submenu, escola? esse submenu com aqui, ó. você tem ele com todas aquelas ferramentas? é, é o é. botão direito do mouse ó. No caso da caneta, como seria? Minha caneta tem um botãozinho. Então eu ah, cliquei okay. aqui. Ó. Agora eu vou duplicar esse para ele seguir o mesmo padrão. Ó. Lembra dessa etapa? Que pra usar o mesmo padrão, ó, então eu duplico a ferramenta já com o anterior. Vou juntar aqui o Connect e jogar lá dentro. E as mudanças, eu estando selecionado, ó, eu posso também mudar todos do... Da mesma forma. Uhum. Aí, ah, oi, a oi. A gente, é, no caso, a gente usa o extrude, um, um extrude para cada, cada parte, para o 15. É a vantagem, de, é, aqui Não. eu fiz separado para ter uhum. essa vantagem de edição separada. Entendi. Uhum. Como essa letra aqui é maior, provavelmente uhum. o caps dela vai ficar um pouco diferente da outra. Quer ver? Mas Entendi. Gente, caps aqui ó, é essa quantidade de, de borda. Então vamos colocar aqui 5. Ah, de, sim, não, tudo bem. É que, eu achei que, é que eu achei que um, um extrude seria para todos, mas não, é melhor separar um extrude para cada parte também. É para ficar mais fácil para editar. Poderia ser também. Se eu pegar e juntar todos os PDFs aqui, ou na hora que eu importar, não pedir para separar e exportar um só do Photoshop, ele viria um só. Ah, sim, não, porque o Caps é do extrude, na verdade. Por isso que você separou. Exato. Ah, tá, não, é verdade. Eu estava achando que o Caps estava na. No desenho, não, mas ele está no extrude, por isso que está separado, é, entendi. que nem aqui, ó eu coloquei 1 um e 5. Uhum. De repente aqui eu mantenho o... Deixa eu ver aqui, ó. Nesse aqui, ó, coloquei 5 um é, passagens e tamanho 2. Então nesse daqui, ó de repente 5 e 2, ele tá igual. Mas de repente se eu quiser deixar com 1... Fica com 1, um, tá vendo? Uhum, sim. Talvez fique melhor com 1. Um. É, às vezes um detalhe que é menor, né? Não, não, não fica legal ali. Exatamente, 5 e 1. Um. Uhum. Agora nesse aqui eu também vou pôr igual. Ó. Então, na frente, 5 e 1. Um. E aqui, ó, saída, que é lá do outro lado. 5 e 1. Um. Pronto. Então eu vou agrupar tudo isso aqui também. Ó. Clico e arrasto. Option G vou colocar aqui arte e aqui ó, eu vou colocar agora um plano tá pra gente começar já vou salvar né o ideal é, Sim. é salvar ele aqui 15% na mesma pasta e vou como ele caiu no nu o nu é uma pastinha como se fosse aqui no tem ela aqui também quer ver, Deixa eu ver. aqui ó nu então essa pastinha ela serve porque aqui muda o pivô. Então o pivô vindo pra cá. Deixa eu ir nessa vista aqui, ó. Então F1, 2, 3, 4 e 5. Divide a tela toda. Então como eu tô movendo o pivô, ó. Dou um zoom aqui nessa vista. Vou deixar o, o meu pivô bem rente aqui, ó. Ok. Tiro aqui e agora eu vou zerar, ó. Então ele vai ficar bem rente. Porque se eu jogar aqui um plano, do jeito que tava, ele ia tá cortando, né? Sim. então agora a gente vai entrar numa técnica de iluminação e aqui se eu quiser ver ele com textura é só mudar o display aqui ó. tá vendo? Uhum. display, display tá. ah, interessante, achei é, que não dá é. outro outra, um atalho interessante se, se a gente tiver clicado, por exemplo, aqui ó, no off e apertar a tecla O ele dá um zoom exatamente no objeto então se eu estou aqui nessa janela e aperto o então o cursor é que vai obedecer ó, tá vendo isso é um atalho bem rápido também para edição o S também funciona né dessa forma a tecla S o S também funciona ah, não, tá. então aqui agora como a gente vai trabalhar com iluminação então a gente tem aí numa modelagem primeiro a, como se fosse uma massinha né modelar mesmo ou é... Fazer toda a malha. Agora eu vou ensinar para você fazer um fundo infinito. Que é interessante também, ó. Como se fosse um fundo fotográfico. Ok. Então eu vou pegar aqui, ó. Essa ferramenta, BZ. Que é de fazer Path, como se fosse lá do Photoshop, ó. Clico uhum. e arrasto. Clico e arrasto. E aqui eu vou fazer o meu fundo infinito, ó. Ok. E mais um ponto aqui. Pronto. Então essa esse path aqui ó, que está bem no meio eu vou puxar ele para o lado fazer uma cópia dele e toda essa área aqui ó, eu tenho ele de um lado e de outro ele uhum. vai criar uma malha agora que é essa ferramenta do loft ó. então essa ferramenta quando eu jogo ela aqui ó, ele criou essa malha aqui ah, né? quando são da, quando, você, você pode usar spline junto ele vai guiar um no outro também, o loft, né? Divir. É, o loft eu poderia ter até um no meio aqui, ó. Uhum. Que interessante, ó. E esse aqui subir, ó. Tá vendo? Entendi. Ou diminuir, né? Ó. Uhum. Então ele vai seguindo, ó, ele vai seguindo o caminho do, dos vetores. No caso desse trabalho, tem algum motivo, de, é, o fundo infinito, ele influi na... Influi no reflexo. Né, no, nos reflexos? Exatamente, como Entendi. se fosse numa foto, né, então Entendi. o fotógrafo jogando o a arte numa... Vou apertar o shift aqui, que aí ele para no 90. Pronto. Então quando você vai acompanhar uma foto que, onde o, o cara põe no fundo infinito, o reflexo vem suave e não vem marcando. Porque uhum. se você tem um ângulo 90 graus e você está com material que tem reflexo, como se fosse um plástico, ou até mesmo um metal, ele ia refletir totalmente o canto vivo. Então, dessa Entendi. forma, todo, a maioria dos estúdios, né? Que você, na área de publicidade, sempre tem esse fundo infinito para, além de dar profundidade, não atrapalhar nos reflexos. Ah, ok. Não é. imaginava que no 3D fosse a mesma salva o mesmo raciocínio. Fundo infinito. Então é interessante a gente dar sempre nome aqui, né, pra não se perder tanto, porque começa a fazer vários objetos e vai agrupando. Então, uhum. essa área Object Manager é onde ficam todos o, os objetos integrantes da cena. Como no Photoshop para abrir a pasta, como é que faz? Aqui mesmo. Ah, entendi. Tem a setinha aqui. Ah, ok. Tá? Então vamos lá. Então para fazer o teste de render, eu vou apertar o F1 para ficar a tela cheia. E vou clicar aqui, ó, nessa primeira opção aqui, ó. Então ele faz um render sem iluminação, sem sombra, sem nada. Então agora eu vou colocar uma luz, ó. Vou colocar uma. Eu vou colocar um spot com target. Então a target é que eu quero. Ó, ela vem já com um nu. Então eu posso direcionar ele para onde eu quiser, ó. Uhum. Tá. E vou dividir a tela aqui para ficar mais fácil agora visualizar o que é, o que eu quero. Então aqui está light. Vou mudar minha câmera para Pronto. Para left aqui. então dessa forma, ó, eu vou pegar minha luz, subir aqui um pouco, posso abrir aqui também, ó. O... Tá? É mais fácil acho que até deitar hum. ele por aqui, ó. Deixa eu ver se... Aqui, ó, para baixo, pronto. E aí vou habilitar a sombra nele, ó. sombra. Então tem a sombra um pouco suave. Tá ó, vamos mostrar a diferença de sombra. Tá vendo? Um pouco suave. Uhum. A outra sombra totalmente dura. Olha lá, bem dura. Essa sombra hard é a mais a área é a mais real. Que ela começa bem suave e vai desfocando. Sim. Tá? Então essa é a, a mais real. Então tá lá, ó. já começamos a ver alguma coisa, né, relativamente, começa a ficar bonito, caindo sombra sobre ele e tal. É, começa a ajudar a vida, né, na, na peça. começa a ter um pouco de realidade aí. E agora vamos para a textura. Então vamos lá, vamos, fala uma cor aí, Marcos. É, azul. Tá, então aqui, ó, nas opções de cor, de textura, a gente pode, clicando aqui, habilitar... RGB, CMIC, né, de repente você tem uma cor lá, 100, 30, e pelo uma menos per Uma uns pergunta de escola, tem alguma diferença no sentido de ser mais vantajoso ou não, trabalhar em, RG em RGB ou, ou, ou CMIC? Cara, enquanto ele é vetor, e no 3D, ele, a vantagem lá do Photoshop é que a gente tem muito mais controle para a área gráfica, né. Aqui, ó, por mais que você coloque números exatos, né, do CMIC, uhum. na hora que você voltar a entrar aqui, ó, ele perdeu a configuração, ele não foi mais pro exato. Uhum. Ele ah, na verdade não, foi... não adianta muito trabalhar em CMIC, então, melhor em RGB, né? É, tudo vai do... para mim, particularmente, a facilidade que eu já tenho com a linguagem CMIC, que é a área gráfica, né? Para ter umas cores mais limpas. Então, para mim ficou mais fácil usar o CMYK, mas é, depende, eu podia estar no RGB aqui tranquilamente, ou até mesmo no nessa escala aqui com mais saturação, desse azul menos, ó, ele vai mostrando aqui embaixo mas depois que a gente pegar essa imagem e jogar para o Photoshop, ele, ele vai se manter em CMIC, ou não? Ele vai, ele, ele, ele entra como de RGB e a gente tem que o, passar o, para CMYK? O render é RGB ah, de qualquer forma ele vai no final ele vai transformar um é, RGB na né? setagem de render aqui ó, ele vai ter a opção aqui, tá vendo? Ó? Entendi. Se você quer algum outro tipo de RGB, ó, Image Color Profile. Então, a área de. para ser mic, né? Da, da área gráfica, é na, no, a própria Adobe indica a gente a trabalhar uhum. com RGB, que ele tem mais filtro, a imagem é mais leve, porém Sim. ele tem cores que não imprime, né? Aquelas uhum. cores mais fluorescentes, a escala de cor do RGB é muito maior. É, exatamente. Então, então vamos lá, vamos começar okay. a fazer teste. Então vamos pôr um 15 essa cor, e por enquanto eu não habilitei nada de reflexo. Você só clica e arrasta, né? A gente tem duas opções de jogar a cor, tanto clicar e arrastar e soltar aqui, ou soltar aqui, ó. só que aqui eu teria que estar tá com ele aberto, né uhum. então vamos supor, esse aqui é o 15, vou até renomear aqui, ó. 15, esse aqui é a porcentagem, esse aqui é o off, off. Então eu posso vir aqui e arrastar por aqui, ó. Ou por, uhum. pelo preview da, da, da imagem aqui. Outra pergunta, é se por acaso, sei lá, eu quero remover essa cor. Não na mesma hora, eu comecei a trabalhar, já passou um tempo e não dá mais para usar o comand Z. Como é que eu, eu, eu retiro essa cor? Ah, tá. Ela estando aqui, ó, é só clicar nela e deletar. Ela vai ah, sair. Ah, ok. Dá um delete. Ah, entendi. Tá? Então eu vou jogar essa cor... E vamos começar agora a colocar reflexo um pouco. Ó, aqui a ó, quantidade de reflexo. Ó, ela começou a refletir um pouquinho aqui já, tá vendo? Uhum. E nessa opção de reflexo, eu vou deixar ela mais forte e dissolver. Agora por enquanto eu não, não vou dissolver, tá duro o reflexo, tá vendo? E tem uma opção aqui, ó, do reflexo. Vai ficar um pouco dissolvido. Fica bonito também, ó, não marca tanto. Tá sim tá? então agora ó, eu vou pegar e colocar um pouquinho de de grão vou colocar aqui o um noise um pouquinho só de uns 4% e diminuir também o tamanho dele aqui para uns 10% e começou a, de, a dar uma granuladinha bonita aqui uhum. bom vamos lá, agora vamos supor que essa parte aqui a gente quer a mesma textura de outra cor então ctrl clique que eu estou no mac né no pc seria é, outra tecla e duplico aqui ó também eu posso pouco é, renomear aqui minhas cores né uhum. azul aí essa daqui vai ser um pouco vermelha vermelha clicar aqui na cor e já mudar aqui para um 100, sem 100, pronto veio o vermelho e vou jogar o vermelho aqui e o vermelho aqui, ó. Ok. E vamos criar agora um fundo, a cor para o fundo. Vamos deixar um pouquinho de cinza, um pouquinho só de reflexo. E aqui é especular, que é o brilho, tirar um pouco do brilho. Hum. Uma outra dúvida, Biscola. Pode falar. A gente está preparando essa arte, ela vai ser colocada é, num fundo, onde vai ter um outro desenho, mas que necessariamente ele não precisa refletir nessa arte, isso não é obrigatório. É melhor a gente trabalhar com é, um fundo cinza só para poder usar isso em qualquer outro fundo que nós vamos usar essa arte. É, o ideal assim. Se você vai, você não tem de repente na sua peça a definição do fundo, de repente ele vai ser uma, uma textura, pode ser um tecido, pode ser um degradê, pode ser um, um cimento, madeira, qualquer coisa. Uhum. O branco, ele vai ter um pouco retorno, né? Eu coloquei um cinza claro, então ele não vai interferir tanto na imagem. Uhum. Olha lá, como, como ele está ligado forte o reflexo, ele refletiu bastante branco uhum. então se você sabe que o fundo, por exemplo se ele tiver madeira, se você quiser simular um pouco aqui ó, um tipo de madeira é, peraí, acho que eu fui na água vamos na madeira é, aqui o último aqui, ó. então aqui você já tem algumas opções de madeira também mogno uhum. tá a carandá, essa outra mais clarinha aqui, ó então você vai ter o é, um reflexo já da cor da madeira lá. Uhum. E toda essa parte aqui da madeira também ela é editável. Tá, então vamos voltar aqui para o branco, que eu acho que é mais fácil a gente trabalhar no branco. Ou então se eu quisesse eu poderia pegar, se eu já tivesse um fundo definido, eu poderia pegar ele e, e Ou... transportar isso para essa arte. Poderia jogar aqui no fundo, uhum. ou se você de repente tem um plano, né, um, imagine que, que isso aqui vai ser um... ficar na parede. Aí você viria aqui com um plano, vou rotacionar ele aqui, ó. Jogar ele lá para trás, aqui assim, ó. E aqui, de repente, você tem uma textura de tijolo mesmo, uma foto de tijolo. Uhum. Então você poderia eu... colocar tranquilamente aqui uma, ah, uma tá. parede, entendeu? Uma, uma, uma imagem de um banco de imagens alguma, ou, ou uma ilustração, qualquer eu poderia rede. jogar aí. Poderia jogar aqui. Entendi. É, então na textura, a gente tem a opção também de puxar uma imagem aqui, ó. na load image, você carrega qualquer imagem. Ok. Tá, depois a gente faz um exercício com, com imagem. Então agora vamos começar a mexer um pouco na. Deixa a parede ou tira? O que, que você acha? Não, vamos, vamos. Nesse exercício eu acho que seria interessante sem a madeira. Aliás, sem a parede. Tá, então vamos voltar com ele aqui no chão. Uhum. Pronto. E lá, e lá você tava lá pra... com um ângulo próximo desse, né? Na verdade, o primeiro plano seria o 1. Aqui assim? É. Isso, assim, um pouco mais fechadinho, assim. Acho que. Só um pouquinho mais fechado, acho que tá interessante. Isso. Sim, sim. Agora eu vou pôr uma câmera aqui, ó, Marcos. Ok. Ó, coloquei uma câmera e entrei nela, tá? Então, quando a gente coloca a câmera, tem que entrar nela. Uhum. Para segurança, para não perder mais essa câmera, eu vou colocar uma proteção nela aqui, ó. Quando tiver essa proteção, eu não consigo mais mexer a minha câmera. Isso, uhum. isso me ajuda a não perder ela. Mas se eu quiser mover, é só clicar fora que eu saí dela. Ó. Ok. Tá? Então eu saí da câmera, ó, a câmera tá aqui, eu cliquei aqui, eu entro nela. Ok. Mas não ah, ela, vai, ela vai sempre pegar aquela posição onde você jogou a câmera. Ah, onde eu travei, isso, onde ah. eu joguei. Ah, Quando tá. você jogar, eu poderia jogar outra câmera aqui, ó, de teste, né? Joguei outra, e agora entrei nela. E vou proteger ela também, ó, saí dela. Tá vendo? Então tem outra câmera aqui, ó. De repente eu vou fazer um teste de render aqui. E fazer um teste de render aqui. Ah, ok, interessante. E isso. Fica guardado. Isso é bem Na verdade, ela, na verdade, ela trava naquela, naquela, naquele ângulo, né? Aquele ângulo que você tiver, você Sim. adiciona a câmera, entra nela uhum. né, e ela registra. Na verdade, você pode ter três, quatro câmeras, onde você escolhe os ângulos, depois você é. só vai. Exatamente. E fazendo os previews para ver se o cliente gosta de um, de outro ângulo. Sim então na setagem de render, ó, eu sempre gosto de usar o physical que aí ele já começa a ver tudo um pouco mais real, mais natural ó, quanto a sombra, né então a gente tem aqui, para visualizar enquanto faz teste de render essa janelinha aqui, ó, do picture preview, ó, interactive render region uhum. então na, nessa opção eu consigo visualizar o que está acontecendo e ao mesmo tempo ir mexendo tanto na minha setagem de, de luz que de repente eu posso pôr mais uma ou deixar essa mais forte, mais fraca. Aqui, ó, vai ficar um pouquinho mais fraca. E agora eu vou ligar aqui um efeito de GI, que ele vai dar um resultado bem real. Mas vai demorar um pouquinho mais para fazer hum. o preview. Essa imagem está sendo trabalhada com quantos DPIs mesmo? Por enquanto eu não mexi nada em setagem. Ele ah, tá isso fazendo... é só na saída, né? É só na saída. Ah, ok. Tá. Então, como eu não tenho ainda um skyline, aqui, um, um céu, ó, ele faz uma sombra muito escura. Então, eu vou colocar aqui um, um sky. No sky, é bem interessante a gente usar um HDR nessa opção aqui, ó, de luminância. Hum. Aí, esse HDR é digitado? Você tem é, que digitar o HDR? É, eu tenho alguns aqui na minha máquina. Uhum. E esses HDR são imagens de 32 bits. E ela funciona para iluminar, então eu jogo ela aqui ó, e aí ele vai me dar um resultado totalmente, então a os brilhos e reflexos do HDR, eles estão sendo, fazendo parte do, do cenário, eles estão, é como se fosse o local, entendeu, em volta, ele está no espaço, então ele começa a ajudar na iluminação, Olha lá, ó. Uhum. Tá vendo? É, porque sem ela fica aquele escuro, parece que você tá num ambiente muito fechado, É, aqui tá, muito tá um fechado, né? enterrado 5, Então eu vou dar uma arrumada nisso para não ficar cortando, tá vendo? Nessa... Deixa eu ver aqui, left... Aqui eu acabei fazendo o... Acho que é nessa vista que eu consigo, vai nessa. Então aqui, ó. Tá vendo que o 5 tá um pouquinho lá para dentro? É, ele tá abaixo do piso. É. Então eu posso editar só ele também, ó. Pra, pro número 1 um, não ir, ó. Então eu vou desabilitar aqui a ferramenta. E com a edição de ponto, ó, que eu tô nessa ferramenta agora. Uhum. E aqui tem as ferramentas de seleção. Então eu vou pegar só o número 5 e aí eu consigo editar só ele, ó. Subir ele um pouquinho, posso ligar e ver ao mesmo tempo, ó. Com a setinha do teclado também funciona? Não, com a setinha não, ele não arrasta não. Entendo. Agora eu vou só no 1, um, ó. Tá, poderia estar tá na outra vista, também. Então, dessa forma, a gente vai arrumando aqui, ó, o OFF, acho que está um pouquinho também. Aqui. Pronto, então. E vou tirar um pouco desse reflexo, que eu achei muito. Vou colocar aqui uns 21, mais ou menos aqui. Então como ele está com GI, ele demora um pouquinho para fazer o render, porém faz uhum. uma sombra bem real, ó. Sim. bem, bem bonita. Tá? Então agora eu vou fazer uma setagem, ó, o fundo infinito como fica bonito aqui, tá vendo? Sim. Isso ficou interessante. Agora imagine que você queira uma luz lá atrás sem pegar no objeto, é bem simples de fazer isso. Ó. Quer dizer, na verdade nós temos a luz do é. sol e a gente... Você uh... é fosse... pode criar uma outra luz aí É, aqui eu vou até desligar o preview do HDR para não atrapalhar Eu vou colocar mais uma luz uhum. E essa luz vai iluminar só o fundo Então eu dupliquei é. ela Vou tirar a tag dela Vou pegar a ferramenta de mover E vou jogar ela mais lá no fundo Só que tem um local aqui Que eu não quero eu Vou diminuir ela um pouco ó, E não quero que ela pegue nas letras Sim. Então tem uma parte aqui, ó, do projeto, que eu quero que ela exclui. Ela, eu quero que ela exclui o quê? Que não pegue na arte. Ah, você arrasta então, para arrasto para cá, então a, essa luz aqui, ó que eu arrastei ela para cá, ela não vai, ela, porque é uma opção dentro da luz. Ó. Acabei uhum. de duplicar a luz, e dentro dela, nessa área de projeto, uhum. eu não quero que ela pegue na arte. Sim. Então agora, ela vai iluminar mais lá, vai fazer um halo, naquela outra vista lá que eu já tinha feito. Nessa aqui. Ó, ela está pegando no fundo, está vendo lá atrás o número 15, um halo de luz, uma bolinha? Sim. Uhum, aqui sim. assim ó, começa a ficar um pouco mais claro sim. e aqui não ficou porque eu falei pro programa que não é para iluminar a arte, só o fundo uhum. bom, acho que tá bacana aí pra gente fazer um render né muito pra legal testar lá. então sim. uma opção interessante é a gente já fazer o render com os alphas ó. então nessa aqui ó, a gente tem algumas tags que vão ajudar a modelagem, a animação e tudo mais né então, aos, aos poucos a gente vai vendo aí cada ferramenta. Uhum. Então, nesse caso, eu vou colocar uma tag de composição. Aqui, ó. Okay. E essa tag de composição, a gente tem uma opção, ó, object buffer. Então, aqui já eu vou habilitar o número 1 para esse off. Eu vou duplicar okay. ele aqui, ó. Para esse aqui vai ser o 2. Desabilito o 1. E para esse aqui vai ser o 3. Tá? Então, isso vai fazer com que ele gere um arquivo já com a seleção certinha, para não ter que ficar recortando, ou poderia fazer um, um único para todos também. Uhum. Quer dizer, na verdade, através da, da, desse, desse canal, dessa essa máscara que você está fazendo, eu posso usar ela para recortar isso no Photoshop e colocar em cima de qualquer outro fundo, né? Isso, a vantagem é essa, uhum. que você recortar vários objetos numa cena ou um só, né? Uhum. E ela é bem precisa, essa máscara, no é, caso aí do, muito, é, do programa É né? muito precisa Então aqui, ó, agora na saída Eu vou... Aqui também a gente tem as opções de global lunation Caso eu queira diminuir um pouco a velocidade Tanto aqui, quanto aqui, ó, tem algumas setagens né? uhum. Algumas opções dentro disso ó, Aqui é a, a, a sombra, a reflexo então ela é um pouco complexa aqui as opções que tem eu teria que pegar alguns tutoriais para explicar direitinho aqui. Uhum, okay. Mas a, o padrão dela já ajuda bastante. Eu só diminuí um pouco aqui para ir um pouco mais rápido. E agora para habilitar a máscara, que não adianta também só jogar aqui, ó. Eu tenho que vir aqui no efeito é, aqui, o object buffer. Uhum. Então eu tenho três lá, eu vou jogar três aqui, ó. Um, dois, três. Então, ó, eu vou direcionar o render, vamos falar render padrão, tá? Eu vou dar o um nome aqui de render1, vou colocar lá no desktop, teste, ele vai cair um arquivo render1, tiff, eu poderia pegar qualquer outra opção aqui, tiff, 8 bits, o nome poderia estar tá mudando, mas uhum. não precisa. E agora eu tenho que habilitar essa parte aqui, multipass. Quando eu habilito o multipass, ele habilita aqui embaixo, ó. então eu vou colocar aqui como máscara 1, Mask 1. Também vai cair okay. um PSD lá, o um canal alfa de cada object buffer. Esse é o 1, vou habilitar aqui o, o 2, vou habilitar o 3, ó. opa, 3. E a saída, né, o tamanho, ó. output, vou colocar em centímetro, vou habilitar aqui para ele manter essa proporção de tela. Vamos colocar aqui 200 dpi, para teste tá bom. Uh, bom, é isso. Ok. Vamos salvar e fazer um render aqui, ó. Render to Pick to View. Ele vai pegar toda essa setagem de render e começar a fazer a, o render aqui, ó. Se eu clicar duas vezes, ele vai para tela cheia. Ou, também clico duas vezes, ele volta no preview a 100%. Como tá ligado o GI, ele primeiro faz algumas leituras para cálculo de sombra, né, uhum. é, então vai muito da, do, da quantidade de objetos que a gente tem, da setagem, da textura, então se eu tivesse um material com um reflexo, Sim. ele demoraria um pouco mais, porque ele começaria a calcular o reflexo da luz rebatendo lá dentro. Hum. Depende, quer dizer, depende da complexidade da própria luz até isso dá diferença no tempo e do tamanho, né? É tudo um conjunto, tanto da quantidade de pontos na, na cena toda, quanto a, a setagem de textura e mais a setagem do render né? uhum. então com o tempo e conforme o tempo que a gente tem para fazer um trabalho, às vezes você pode até fazer um render sem o GI, que eu liguei o GI aqui para ele ficar um pouco mais real, porém em fase de aprovação nem é aconselhado a ligar o GI porque se uhum. você tá aqui com um arquivo muito grande é, e você não tem tanto prazo às vezes você tem que entregar no mesmo dia o trabalho né? então você tem que Entender o, até onde o software vai é, render para você prometer prazo para entrega. Por exemplo, o cara, você vai falar pro cara, ó, te entrego duas da tarde. Uhum. Às vezes você ficou modelando até uma da tarde, aí você faz a setagem mais cinco minutos, e depois o render, e ele demorou mais quarenta minutos, você tem dez minutos para abrir no Photoshop e se virar lá para entregar algo. Então não é tão, tão viável você... Uhum. É, é, é só é no dia a dia que você vai pegando a malícia do... Programa mais aliado a placa de vídeo da sua máquina, memória, o processador, o HD, então tudo isso interfere também na velocidade de produção, né? Sim. Ó, fez o render aqui, ó, 1 minuto e 24. Agora eu vou lá para o arquivo, né? Vamos, vou aqui para o Photoshop, vou abrir aquele arquivo, vou aqui no desktop, ó, ele salvou para mim o um render conforme eu pedi e um arquivo mask psd. Vou abrir esses dois. O Mask é preto mesmo, ó. Ele fez o que? Os três canais alfas que eu pedi, tá vendo? Uhum. Então eu clico aqui, ó. Como de clique, ferramenta de seleção, clico e no meio do caminho aperto Shift. Ele cai exatamente. Já vai cair em cima, né? Pra eu poder recortar, né? Isso, eu dou comand de J, ele cai em layer lá, ó. Agora no caso. Como é que eu faço para salvar essa sombra para poder usar ela em cima do outro fundo? Vamos Ou supor que fosse um, tá, já te um fundo já. verde, alguma coisa assim, com uhum. alguns desenhos. Já te explico já. Ok. Então, ó, vou jogar também isso aqui lá em Layer, e a última parte, essa daqui, ó. Pronto. Então, com isso, ó, essa facilidade toda, então vamos pôr essa aqui como sombra. Por enquanto, eu vou jogar uma cor aqui branco mesmo. Tá? E aqui, ó, eu consigo agora editar, né, com... Deixar aqui agrupado, né, como de Option G ele agrupa. Eu posso tanto mexer na cor aqui, uhum. ou fazer algum ajuste né, de cor aqui no Photoshop, deixar o azul mais limpo, mais escuro, menos magenta, ou, mais, ou menos amarelo. Eu vou purificando aqui conforme a, o que eu quero. Né? Dá até para brincar um pouco com o reflexo através do Photoshop mesmo. Né? Também. Então aqui na sombra, ó, nesse caso, eu poderia estar tá jogando a sombra. Vamos, vamos falar que aqui eu tenho um fundo dessa cor, eu quero jogar aproveitar tudo isso aqui e ele como sombra se eu colocar aqui, lógico é, multiply e fizer aqui uma máscara e tirar parte de cima lá para não ter esse degradê, né? poderia embora lá no, ó, fazer isso aqui, né? Para fazer uhum. uma sombra ali, ó um pouquinho menor, perto é, de... na verdade você vai tá apagando o excedente ali é, né, o tá... excedente, é. embora aqui no Photoshop, no 3D, ó indo aqui para o programa embora aqui no 3D eu tenho a opção também ó de pedir as luzes separado tudo isso aqui ó é, são eu posso pedir o reflexo separado uhum. a, as luzes separadas ou tudo até mesmo né tem uma opção aqui que eu posso pedir o desfoque separado então o esse multipass ó é, adicionar tudo tá vendo então ele vai pegar aqui ó ele vai adicionar tudo e vai fazer um render, vou fazer um render desse para você ver, hum. multipass mas para entrar em mais detalhes isso eu acho que seria para uma outra aula, né? é, ele mais só vai rápido. fazer um multipass ó, de vários layers pra... uhum. vou fazer um em cima, ele vai dar um replace, quer ver, ó. eu não mudei o nome, ele está falando aqui você tem já um arquivo lá, você quer trocar? sim troca ele uhum. então ele vai fazer um arquivo normal, um tiff e vai fazer um psd mais um minuto e um pouquinho ele vai fazer um novo arquivo eu mesmo, particularmente, não tenho tanto costume de ficar uhum. trabalhando com esse tipo de arquivo de vários layers, onde a gente tem a vantagem do reflexo estar tá, em layer e você trabalhar a opacidade no Photoshop. Uhum. Então, o reflexo, a iluminação, você pode pedir as luzes, se eu tivesse com quatro luzes, cada luz num layer também. Entendi. gente a luz que brilhou mais para a esquerda, agora eu diminuo. Então, você tem essa pós-edição, pós-render, né? Uhum não é de costume, então cada, cada operador às vezes acostuma nem E até do, como, como você falou, né? até do próprio tempo também né Sim, não, o, o tempo de render é o mesmo, é o mesmo. Na verdade ah, ele tá. não vai demorar muito mais para fazer o render O que ele vai demorar depois é... É na hora de abrir você ficar trabalhando, trabalhando opacidade Ou deletar algo que você pediu a mais Como a minha textura não tem muitas opções então não vai vir, vai vir muitos layers sem utilidade. Mas o tempo de ler, ó, o outro aqui, levou 1 minuto e 24. Uhum. E ele vai ficando aqui por enquanto. Enquanto você tiver com um o programa aberto ele, ele fica aqui. Então ele vai levar, Agora está levando um pouquinho mais de tempo. Pronto. O primeiro deu 1 e 16, alguma coisa assim? Um e, o primeiro deu 1 e 24. 1 24. E esse deu 137 e Como ele está aberto Ele vai atualizar o arquivo ó. Então o TIFF está aqui E olha aqui o PSD tá vendo? Uhum. Então ó, ele começa a jogar ó, O arquivo de sombra Iluminação Está vendo? É. Cada um, foi no leia, ó, né? um aqui ó, de sombra A sombra separada uhum. é, né? Como Muito eu, eu, eu cliquei All é, De repente essa daqui é o que você queria Para aplicar naquele fundo lá né? Isso jogou multiply, né? É, uhum. Imagine que eu tô com esse layer aqui, ó, tudo separadinho. Eu vou vir aqui, ó, continuo com o meu, meu meus canais aqui, ó, object buffer que eu pedi. Só que agora eu selecionei um atrás do outro. Ó. Joguei em layer e venho aqui, pego esse canal de essa camada de sombra uhum. e já vem em multiply. E aquele fundo lá que eu tinha simulado ele aqui, ó, um roxo, né? por Aqui, acho que foi, não lembro agora direito onde foi a cor, sei lá, por aqui. Ó. Então a sombra já tá lá, o multiply, sim. Tá vendo? Então, pra, pra essas setagens, ó, funciona super bem. Então, ó, e posso deixar qualquer cor ou trabalhar a cor. Então, dessa forma, ó, ele, ele sempre vai vir um filetinho branco, tá? Então, o ideal é colocar uma máscara, uhum. com de clique, eu vou colocar aqui pelo menos 0,7 que eu costumo Jogar um pouquinho para dentro, é, né, para eliminar Não, isso. eu joguei 0,7 de suavidade, de feather. Uhum. Aí eu vou pegar um brush, um brush normal, 100%, como eu inverti a seleção e ocultei ela, eu começo a passar o preto, né, passar o preto, ó exatamente aqui ó, tá vendo? pra Sim. tirar um pouquinho ó. pra Esse... eliminar aquele fundinho aquele, aquele risquinho branco é, o filete né, então ele, uhum. ele é normal ó. ele vai eliminar, ó, vou jogar um, uma cor escura aqui ó é, na verdade na Olha cor lá, escura ó. ele vai aparecer mais né? Olha lá, ó. então dessa forma o trabalho fica perfeito né, vai, uhum. vai passando, ou posso pintar de uma vez também então é isso Marcos, dessa forma a Legal. gente vai aos poucos, vendo a utilidade do 3D, aliado à setagem de render, iluminação, para poder fazer os trabalhos bacanas. Eu vou disponibilizar o link desse arquivo também, para quem quiser ver. E vamos para a próxima aí, um outro dia. Beleza, eu escola. Valeu, cara. Obrigado. Falou, tchau, tchau.